Foi como se eu fosse expulso do meu relacionamento sem ser avisado. Simplesmente, minha namorada passou a me ignorar, a me tratar como um amigo distante, sabe? Aqueles que você só diz oi e nunca puxa assunto. E tudo isso porque eu não durava o tempo suficiente na cama. E bem no fundo, eu sabia que esse era o motivo da indiferença dela. Mas cá entre nós, que homem tem coragem de admitir que precisa de ajuda para aprender a durar mais tempo na cama? Poucos, muito poucos, e eu não era um deles. Além do mais, eu não conseguia acreditar que estava perdendo minha futura esposa por causa do sexo ruim. Eu realmente acreditava que nosso amor era maior e que superaria tudo. Mas o que eu ainda não sabia era que se para uma mulher o sexo vai mal, a relação vai desmoronar. Mais dia ou menos dia, e infelizmente aconteceu. Eu perdi a mulher mais linda e especial que eu já havia conhecido E eu sei que se você chegou até esse vídeo hoje É bem provável que essa história já tenha acontecido com você Ou esteja prestes a acontecer E o pior, você sabe disso E o que me motivou a contar essa minha história Foi descobrir que mais da metade dos homens do mundo estão passando pelo mesmo problema A chamada ejaculação precoce está destruindo milhares de relacionamentos Como destruiu o meu e como eu consegui vencer esse mal depois de anos atrás da cura, decidi abrir o um jogo com você nessa curta apresentação. Então, assista até o último minuto desse vídeo, pois eu vou te mostrar os primeiros passos para eliminar de vez esse problema da sua vida. Mas olha, o conteúdo desse vídeo só servirá se você estiver passando por um dilema parecido com o que te relatei anteriormente. Caso contrário, se você e seu parceiro estão felizes com a sexualidade, você pode fechar esse vídeo agora e seja feliz. Eu não quero que esse vídeo caia em mãos erradas. Sério mesmo. Então vamos lá. Passo 1. Pare de mentir para si mesmo. Você já usou desculpinhas na cama, tipo... Ah, eu gosto rápido com você porque você é muito gostosa. Não resisto. Ou tipo... Ah... Eu estava na seca, por isso gozei rápido hoje. Pois é, eu já cansei de usar essas mesmas desculpas. Mas nós dois sabemos que não passam de desculpas. Isso tudo é para não admitir que temos uma dificuldade de controlar a ejaculação. E que precisamos de ajuda. Então o primeiro passo é admitir a verdade para si mesmo e buscar a solução desse problema. Passo 2. Comece a tratar desde a causa raiz. Primeiro melhore por dentro. Comece melhorando sua alimentação, diminua os açúcares, carboidratos refinados, coma mais frutas como banana, abacate, pratica exercícios como caminhada, corrida, e tudo isso para diminuir seu grau de ansiedade, uma das suas piores inimigas na hora do sexo. E além do mais, estar acima do peso e fora de forma também contribui para dificuldades de controlar a ejaculação. Passo 3. Use a masturbação como sua aliada no tratamento. Treine uma masturbação mais demorada, sem ansiedade. Vá aumentando o tempo de masturbação aos poucos, sempre parando quando ver que vai gozar. Respire fundo e lentamente durante esse tempo de flexão no pênis. Isso vai te ajudar a treinar o seu cérebro a durar o mesmo tempo na hora do sexo. E com bastante treino, você verá que a cada vez você consegue durar mais, por escolha própria. Passo 4. Seja persistente. De nada adianta se exercitar apenas uma vez. É preciso treinar todos os dias, se alimentar bem e fazer exercícios físicos pelo menos duas vezes por semana. Acredite, só existe uma pessoa no universo que pode te ajudar a vencer a ejaculação precoce. Você mesmo. E aí estão os quatro passos para seu tratamento natural. E agora só restam duas opções: a primeira é pegar as informações desse vídeo e pesquisar incansavelmente na internet sobre a alimentação, o exercício e tudo mais. E talvez daqui uns 3 a 5 meses você já tenha conseguido juntar todas as informações, praticado e chegado ao resultado. Mas daqui todo esse tempo talvez seja tarde demais para o seu relacionamento. A segunda opção e a mais inteligente na minha opinião é você adquirir o guia completo compilado com todas as informações completas, passo a passo. Nessa opção você já irá pegar tudo prontinho e só precisará ler o material e praticar até pegar o jeito. O guia é baratinho e cabe no bolso de todo mundo. O link para adquirir está na descrição abaixo desse vídeo, é só clicar agora. Ah, mas é claro, a escolha é sua. Independente dela, continue seguindo nosso canal, pois sempre compartilharei informações de valor para te ajudar, tá bom? O link para acessar o guia completo para o tratamento está na descrição logo abaixo. Clica lá e boa sorte, meu amigo. Fica com Deus.